Oi, tudo bem? Meu nome é Laila. No que eu posso te ajudar? Uh, eu queria um remédio para dor de cabeça. O que, que tu me indica? Hum. Eu posso te fazer algumas perguntas para te auxiliar assim, no melhor, na melhor escolha do medicamento? Ah, isso não vai demorar muito. Hum, como é que é o teu nome? Meu nome é Daniela. Daniela, como é que é a tua dor? Dor? Dor dor de cabeça? É que assim, Daniela, existem diferentes tipos de dor. Algumas mais leves, outras mais graves. Algumas podem ser tratadas em farmácia e outras precisam de uma consulta médica pra fazer uma avaliação mais a fundo. Por isso que eu tô querendo saber um pouquinho assim de como, é tá, como é que tu tá te sentindo. Eu posso continuar? É, é que nunca me fizeram essas perguntas, mas pode... Então, como é que é a tua dor? Assim, ela é meio. aparece uma pressão na cabeça, assim, sempre, ou ela é uma dor latejante? Não, é uma pressão assim, que eu sinto assim, em cima da cabeça. Assim. E numa escala assim, de 0 a 10, quanto é a tua dor? Ah, 5 ou 6, eu acho. Tu apresenta algum outro sintoma, além da dor de cabeça? Ah, eu já acordei meio enjoada, quando eu bebi um pouquinho a mais da conta e não fiquei muito bem. Hum, tu tem alguma doença crônica? Tipo, asma, hipertensão, diabetes? Não, nada hum, Tá tomando algum outro medicamento? Uh, só pra não engravidar, o um anticoncepcional Certo, e pra dor de cabeça, costuma tomar alguma coisa? Não, a minha mãe me deu, acho que ano passado, mas eu não me lembro o nome É alérgica a algum medicamento, assim que tu saiba? Não, não que eu saiba Certo, então Daniela, assim, a princípio a tua dor de cabeça, é uma dor tensional e como tu não apresenta nenhuma, nenhum agravamento, né? Tu é uma pessoa saudável, né? Não tem nenhuma doença crônica. Tu pode fazer uso de qualquer um dos analgésicos comuns, como a depirona, paracetamol, ibuprofeno, que não vai fazer problema, não vai ter problema nenhum. E qual deles que tu me indica?